E vou tentar falar aí um pouquinho sobre o que eu pesquisei que deu nesse livro Marco Selvagem, né? Já que agora já tem vou fazer quase de defesa da tese que foi a tese de doutorado vai fazer 10 anos agora em, em outubro, né? Mas é, mas venho também continuando vai sair um, um livro que é meio um desdobramento desse no, mais para o fim do ano e que aborda também essas questões, né? O um pouco que o que eu, né, se conheceu né, com o Giva em 98, né, o, o, acho que o Fernando também é muito dessa, dessa época. Assim, esse detalhamento não, não posso saber nem sentir a partir do que vocês falaram, mas assim, um pouco colocando assim, com essa, um pouco essa, essa geração muito marcada pelo, por um lado né, na, na política brasileira pelo, pelo PT, mas também com uma, uma influência interpelação muito grande por exemplo do levante zapatista de 94 né que quando a gente se conhece tem quatro anos né uma coisa recente com, com, com Giva né teve é, eu, teve aquele encontro em Belém que foi mais ou menos nesse período aí né teve teve, teve muita coisa e, e é uma e para mim é uma coisa assim, muito, muito importante em 2000 tem quito no Equador um levante que derruba um presidente um levante indígena né e tem toda uma, isso nunca parou, né? tem mais de 500 anos de luta, mas tem uma, uma reverberação, uma, uma, um protagonismo que eu acho que dá para chamar de novo, não, não absolutizando o novo, não o novo como judaico-cristão de criação do zero, mas é um novo momento, né? que, por exemplo, pelo que eu cumpri nos anos 70, para fulanizar, se a gente pega um general, e pega por um por um lado e pega por outro a figura linda do Darcy Ribeiro é ambos embora com propósitos opostos pensavam que nesse exato momento que a gente está hoje não existiria mais é, povos indígenas no Brasil né então te, tem uma né, o Krenak fala em algum momento aí né, que é, tem a, a descoberta do, do, do o que o Brasil descobre os povos indígenas em 1500 né nessa é, só que né, que é totalmente equivocado como, como palavra, conceito e qualificação, mas que tem os povos indígenas descobrem o Brasil no fim dos 70 e essa que está é essa, essa que está valendo. Né? Então acho que tem uma, um momento é terrível, né, de, de Iêmen, Ucrânia, Arábia Saudita, Brasil, toda parte, mas eu acho que tem uma tem uma fio de esperança é pouco, né? tem muitos pontos de, de, de, de luz no, no nosso continente, e aí, pegando a questão indígena, é uma questão, como os americanos gostam de falar, de hemisférica, porque tem, tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem uma questão que perpassa é, o extremo sul né, do continente, Chile, Argentina, Patagônia, Terra do Fogo, é, com o topo lá do Ártico, no, no chamado Canadá. Né? Então, o, eu... eu, eu Acho que aí a gente se encontra com o Giva, né? que a gente teve uma convivência muito lá atrás. Eu tenho um carinho enorme, considero ele um velho.